Você está se perguntando o que é uma má oclusão de classe 2? Você não é o único. Isso significa que o seu maxilar superior e o inferior não estão alinhados. Se o seu maxilar inferior está muito para trás, o seu dentista pode querer movê-lo para a frente. Isso é muito comum. Se você é como muitos adolescentes, você também precisa endireitar os dentes. Um jeito de resolver isso é com um processo tradicional de duas etapas. O seu dentista pode usar algo como isso. Ou como isso. Ou isso para mover o seu maxilar para frente. Depois pode usar algo assim para endireitar os seus dentes. Mas aqui está um jeito mais moderno de fazer isso: alinhadores transparentes Invisalign. Isso mesmo. Somente os alinhadores transparentes Invisalign podem substituir todos aqueles metais. Essas duas aletas são a chave. Quando você fecha a sua boca, voilá, elas seguram o seu maxilar um pouquinho para frente. Os alinhadores colocam seu maxilar no lugar e ainda endireitam seus dentes ao mesmo tempo. Apenas uma etapa, possível graças a alinhadores finos e potentes, para que você possa continuar fazendo tudo aquilo que faz de você quem você é. Praticar esportes, tocar instrumentos, qualquer coisa que você ame. E para que você possa viver a sua vida sem interrupções.